entro pose on me pote o ti gi mentai audio nan me ulbion voson cronon estai o a metastasis. Sendo homem não digas o que vai acontecer jamais no amanhã, nem perante quanto irá durar, nem rápidas asas de inseto vão comparar, a busca mudança são.